Muito boa tarde, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso evento relacional Dias Pro, Juntos entre os Profissionais. Podem-nos acompanhar nas nossas plataformas de Facebook e Instagram do Ramerdã Portugal. O meu nome é André Madi e estou aqui para o workshop Isola e Preenche Espaço Socos com Espuma projetável. Comigo tenho aqui o Pedro Bizarro, Engenheiro Químico da Saudal. Olá Pedro! Olá André! Tudo bem? Boa tarde. Tudo, tudo bem! Então Pedro, <coughs> diga-nos! É... Boa tarde a todos! É... Podes fazer também uma breve apresentação? Sim, portanto, o meu nome é Pedro Bizarro, eu trabalho na parte, na parte comercial e parte técnica da, da Saudal. Explicar-vos um pouco o, o que é a Saudal, para quem não conheça. No fundo, a Saudal é uma empresa de, de produtos químicos, fabricante de produtos químicos. Foi fundada em 1966, uma empresa belga e atualmente está presente em 140 países diretamente. Portanto, já tem uma abrangência mundial nos cinco continentes. E, uh, e basicamente é uma empresa especialista em tudo o que é químicos para a construção. Estamos a falar de colas, selantes, portanto silicones e todo tipo de selantes, e espumas. Uh, e, esta espumas. Apresentação, e esta apresentação, precisamente da, das espumas, isto é uma espuma uh, que foi lançada agora recentemente no mercado em Portugal, que é uma espuma projetável. Portanto, uh, é uma espuma bastante diferente de, das espumas tradicionais, e é uma espuma que, basicamente, o que é esta espuma projetável? Basicamente é uma espuma que está pensada uhum. para fazer o isolamento térmico e o isolamento acústico em, em edifícios. Ok. okay isto, isto, no fundo... é grande mais-valia desta espuma é isso? É fazer os isolamentos térmicos e isolamentos acústicos, exatamente. Isto, basicamente, tem, tem havido uma tendência do, no mercado para... Para termos edifícios, tanto é edifícios residenciais como edifícios comerciais, de, uhum. de escritórios e para aí fora, termos edifícios energeticamente mais eficientes. Ah, tá bem. E, e, no fundo, para isso é necessário é necessário ter um, um, um bom proteção. isolamento a nível térmico, acústico térmico, exatamente, então é por aí que nasce um bocadinho esta esta espuma, esta espuma. e em, em que basicamente, só, só para explicar em termos de, de, de isolamentos nós no fundo podemos ter enfim, podemos ter logo na construção tipo um sistema de paredes duplas uhum. sim, que sim, já sim, temos sim, um bom isolamento podemos ter a situação, que é, que é muito usada atualmente, de, dos sistemas de, de isolamento pelo exterior estamos a falar dos sistemas ETICS que é o External Thermal Insulation Composite System, que no fundo é fazer um isolamento pelo exterior. Aquilo que atualmente se vê muito, Isso mesmo. Do, um, aquele, aquelas placas de poliestireno, que no fundo é aquele esferovite branco ou azul que, que se coloca na, nas paredes no exterior, uhum. é uma das formas de, de fazer isolamento, mas outra forma é fazer pelo interior. Imagina Esta uma... para exterior... Não dá. Esta não é para o exterior, esta está pensada interior. para a aplicação pelo lado do interior. Teoricamente, até poderia ser usada no exterior, embora Depois tem que ser protegida, estas espumas têm que ser protegidas uhum. do, do sol. É, mas, mas esta está pensada claramente para, para, para aplicar pelo, pelo lado interior. Qual é, que e, é a grande diferença para, para a espuma normal, digamos, aquela é tradicional? São, aqui um são de facto diferentes e se calhar até fazemos já aqui uma primeira aplicação para quem está, para quem está a ver-nos perceber uh, como é que ela funciona, no fundo. Portanto, ela, ela vem numa embalagem que é semelhante às espumas tradicionais, no fundo isto são espumas tradicionais, esta ou esta aqui da marca da Axton, uhum. são as espumas tradicionais, olha-se para ela e parece uma espuma parece semelhante. No entanto, quimicamente, tem, tem bastantes diferenças. Uma primeira diferença que se vê, que traz aqui esta, esta, esta, partilha, esta aplicação, é. esta, esta patilha que se retira. Que Isto, no fundo, é para quê? É para colocar na pistola. O, isto é o que vai fazer o, o leque? Isto é o que vai fazer com que a espuma, de facto, saia uh, de uma forma de leque para preencher, preencher uhum. uma área. Isto, isto, o, o funcionamento disto na, na, na, na pistola é por pressão. Chega-se aqui, pressiona-se e a tela encaixar. Já está. Espetáculo. Uh, teoricamente, se vamos aplicar espumas, qualquer luva. Convém uma, as luvas? Deve ser Os EPIs são sempre importantes. Deve ser utilizado luvas. Para esta espuma, aliás. convém também alguns óculos de proteção ou só as, as luvas chegam? Uh. Teoricamente, deve-se sempre proteger a pele e também os olhos da espuma. Hum, principalmente, portanto, aqui no fundo é uma espuma projetável. Há situações em que, em que poderemos fazer isto, uhum. no, poderemos fazer isto em, em paredes, mas também há situações em que às vezes fazemos no teto, que nos interessa fazer no teto. Ok, a segurança e, sempre em primeiro lugar. E é mesmo importante, pôr, pôr óculos porque não vais a espingar alguma coisa que vá, que vá para os olhos. Muito bem, então tens de fazer isto com segurança, sempre com a luva. Sim. se for a nível de teto, com os óculos para a proteção para não pingar. Exatamente. Muito Sim. Então, não, para não aqui. Portanto, funcionamento disto, uhum. pegar nela e agitar, aqui a questão do, do agitar é tal como, tal como nas outras espumas tradicionais, agitar normalmente refere-se à volta de 20 segundos a agitar okay. para, para mexer bem. Portanto, isto pode Agita-se, está pronto, e depois mete-se na, na pistola. Um cacho da pistola, fechada. Conseguimos depois ver a diferença de uma para a outra, aplicada? Sim, podemos, podemos até aplicar-se, podemos aplicar a, uhum. a normal e antiga. Já agora, uma, uma coisa que se deve fazer, na, mais uma vez, tanto nesta espuma como na outra, é borrifar a superfície com, com água. Isto no fundo para quê? Para que é para que se borrifa com água? As espumas eh, são, são produtos que reagem com a umidade do ar. Okay. Ao pormos água no, no suporte, faz com que ela, a reação seja mais rápida e também a, est a estrutura celular da, da, da espuma fica mais perfeita, fica, okay. fica com melhor consistência. Então, aquilo que se faz, chega-se à superfície, Borrifar. Borrifa borrifas assim um bastante, ok. Portanto, ela neste momento está, está fechada. O, um, eu normalmente recomendo sempre deitar um bocadinho no, num balde, antes de aplicar logo direto, deitar num, num balde do lixo, num saco, num, uma caixa de cartão, ou algo só, que, só para. o for, só para, para, só para, para, para início, para, até para estabelecer o ângulo no, do. O caudal no fundo. Ok. Olha, enquanto preparamos, temos aqui, aqui, não se vê. aqui uma primeira questão. Só pode ser aplicado com pistola ou pode ser aplicado com uma ponteira. Hum. Já traz a ponteira. Só com pistola, esta só com pistola. é só com pistola. Esta já não é aquela que tem a ponteira para aplicar. Nas espumas tradicionais há de facto as de pistola, pistola. e as manuais, mas esta aqui só existe com pistola. A é projetável porque, só pistola. Porque, porque tem que, que sair com outro tipo de, de força que com a manual não sairia. Okay. Portanto, isto normalmente aplicação uma distância. A distância... Se, o correto serão 30 a 40 centímetros okay. mas também depende um pouco da área se estivermos a falar de uma área grande 30 a 40 centímetros conseguimos um bom leque que é para ir então, abrindo também mais do, okay. 15 cm. O quando falamos de áreas mais pequenas podemos aproximar mais e um... ela agora vai expandindo Pronto. isto quem conhece as espumas tradicionais isto não chamamos-lhe projetável, porque ela, ela projeta-se na parede e faz a fixação à parede, ela não cai. Okay? Uma coisa que é importante fazer é fazemos uma aplicação. Okay. Este bocadinho aqui que fica no, no bico, convém limpá-lo para que não seque aqui no bico. Então, pegamos Limpamos num, só a num produto de limpeza, este aqui é o Daxton, num produto de limpeza da... Da um espuma, tradicional de, de, de limpar a pistola, ele tem estes, estes aplicadores manuais e aplica-se aqui, é, aqui no bico pa, pa para limpar, pa limpar este bocadinho de espuma. Okay? O que fica ao longo da, da pistola, fica protegido? Exatamente, no fundo, é, como eu dizia há bocado, a espuma reage com a umidade do ar, o que está aqui dentro não está em contato com o ar, está, está quieto e inclusive se fizer uma aplicação e se agora, agora bem fim de semana não volta a fazer aplicações um profissional só na segunda-feira é que volta a pegar nisto posso guardá-lo assim e na, ele fica durante esses e na segunda-feira para profissional é importante condições. porque acaba claro, por ter ali o fim de semana e depois segunda-feira pode voltar a, a utilizar Exatamente. e conseguimos ver agora a espuma tradicional é, se quiser podemos ver aqui como a espuma tradicional portanto aqui o sistema é o mesmo uhum, Agitar. É mais 20 segundos, é, aproximadamente, enfim. aqui também já, já borrifei, já borrifou também aqui embaixo baixo, né? já tem tudo, é já só aplicar, também. e uma coisa que também convém ao, ao rodar, já gosto aqui é um promenor, até para quem não for tão experiente, não ir rodando assim com isto, que é para isto não ficar virado para nós. Okay. Isto é importante é a nível local, de segurança, é, para não disparar, ao caso de algum e azar. E rodamos aqui a embalagem. Rodar não, sempre uh, não, a embalagem. Não vai haver algum acidente. E agora, a mesma coisa, arranjar aqui um ponto. Pronto, este, estas espumas são espumas de enchimento, que estão pensadas para, para preencher espaços. Tipicamente o espaço dos das portas, uhum. pá, de uma caixa de eletricidade. Mas se estivermos a falar de uma superfície em que temos uma parede e queremos preencher aqui, não é tão fácil. Ela até poderá, ela funciona assim em um cordão. Ok, a tendência okay. vai ser sempre cair, pois, seja, acontece é isto. este mesmo efeito. A grande diferença é claro. vai ser esta. A tradicional, a espuma vai acabar por muitas vezes ceder, não né? é. Tem que acaba. ser em caixa fechada, tem que Exatamente. estar fechado para fazer aquela massa. Esta aqui é o -a, é projetável e ela agarra, fixa, agarra Ela é uma grande, grande mais-valia. Esta aqui não se conseguiria fazer isto. Excelente exemplo. Eu até posso agora, começou a ficar ali com um bocadinho de cola, até tentar que mas mas é, já, Mas já não é a mesma coisa. A gente depois dela de tem ter um bocadinho de cola, às vezes vai, vai conseguindo agarrar qualquer coisa. Mas no fundo é isso, isto são espumas de enchimento, que, que servem para preencher espaços. Esta é completamente diferente, é uma espuma de, de isolamento. Ok. Esta espuma já não é tão nociva, digamos? Sim. Um, isto é assim. Um, estas espumas... Esta espuma, se vir aqui atrás, isto até vos posso mostrar, comparativamente é uma, uma e outra. Aqui o símbolo, certo? Exato. Essa é nova. Portanto, elas são inflamáveis porque estão sob pressão, ok? Portanto, isto tanto uma como outra são embalagens sob pressão, são inflamáveis tem o símbolo dos perigos, que é por causa de se saltar para os olhos ou o quê, mas o símbolo de nocivo, que estas, que as tradicionais têm o símbolo de nocivo, esta não tem, e não tem, não tem porquê, basicamente não tem porque é uma espuma livre de, de MDI, do, do, do isocianato aqui não sei se vê que isto, isto aqui está, está em boletas pequenas, mas no fundo diz aqui 0% MDI, e... O MDI, essa já é isenta da MDI. Exatamente. é isenta da MDI, que é então, o, que que é o tal que é o que causa, enfim, é um dos produtos considerados. Que e ao utilizar esses, para... esses produtos que não são isentos da MDI, aí já tínhamos de estar completamente protegidos. Sim. Porque, entrando nesse ponto, esse ponto é importante. O, um, existem espumas projetáveis no mercado uhum. eh, para fazer, enfim, para, por exemplo, para fazer um armazém, um, um, Imaginem uma cobertura de um armazém que te, queremos fazer o isolamento, ou as paredes de uma área bastante grande. Normalmente não se faz com este tipo de embalagens, faz-se okay. com, aí já com, com umas, umas embalagens completamente industriais, que são os bidões de 200 litros, que obrigam a ter máquinas próprias, em que no fundo temos dois componentes, temos um bidão com, com um componente e outro bidão com o outro, com o outro que é o tal isocenato, okay. que se misturam na máquina e que se faz em a relação... aplicação para, grande, para grandes áreas. Okay? E esse sim obriga a ter equipamento completo, okay. é um fato mesmo completo, sistema de para, não, para não respirar ali os vapores, que isso sim é bastante perigoso. Ok, esta então no fundo está quando é que isto se usa? Áreas. É pequenas esta áreas? Fundo, exatamente, esta no fundo está pensada para pequenas aplicações, aplicações interiores, aplicações no fundo em que a outra não faz sentido. Ninguém vai com um sistema daqueles de duvidão de 200 litros para uma casa que seja habitada. Já habitada, não né? Com pessoas, para, já não. Para área, mesmo para áreas pequenas, não, não se utiliza. Em áreas pequenas. Mesmo a nível moradia, de sótão e tudo, convém sótons, mais este parede. formato. Imagina, até uma parede até pode ser tipo 10 metros ou o quê, mas, já, mas é uma coisa pequena para si com um sistema tão complexo. E para isso existem estes, este tipo de Ok, analogias. É para este aqui que, que se usam. Ah, exatamente. Hum, depois, aqui, aqui também sim. reparei, num algo aqui na embalagem, aqui da parte do Isto. Sim, essa, essa questão aí do, do, do Passivaus, isto... O que é que é? Qual é o conceito por trás do O Passivaus é, um, é, um, é um conceito que já se desenvolveu há alguns anos atrás, que é de, de casas que tendencialmente não necessitam de... Que são, que são energeticamente neutras, ou seja, é, é o nearly Zero energy, energy... Que é mais pela troca do, do ar, não existir que, a, a troca do, do ar. Com, conseguimos que uma casa, com um edifício, não tenha grandes necessidades energéticas. No, no, no verão não precisa de grande arrefecimento e no, no inverno não precisa de grande aquecimento. No fundo, isto consegue-se como? Consegue-se fazendo um bom isolamento e evitando que haja perdas de, de, de perda de calor do interior da casa ou entrada de calor no verão eh, para, de, para dentro da casa. E, portanto, que todas as trocas de ar uhum. sejam controladas e, normalmente através de um permutador de calor para aquecer ou arrefecer o ar conforme estamos... Controlar verão, o máximo o ar, então. Exatamente. E consegue-se fazendo um bom isolamento da, da casa. E este produto é um dos que... Contribui para este tipo de, de, de tecnologia da Passive House. O porquê do uso deste artigo? Uh, qual é que é a grande mais-valia uh, no mercado? Digamos que existem, por exemplo, balões de rocha, hum, uh, todo esse conceito. No fundo, quando falamos em isolamentos pelo interior... Há outras alternativas, altos tipos uhum. de, de produtos que se utilizam e que são extremamente, também, também extremamente eficazes. Uhum. Existem as cortiças, existem de facto o lado rocha, eh, inclusivemente também o XPS, o polistereno, ou pode ser destruído, o polistereno sim, sim, sim. Do, do tal esferovitas, tais placas esferovite, são também sistemas que se podem utilizar no interior. Qual é a vantagem deste? Eh, é o facto de conseguirmos fazer um, uma... Conseguimos preencher bem todos os espaços. Imagine, que, imagine uma situação como esta, em que, temos aqui uma, em que temos aqui umas canalizações a passar, ou que temos reentrâncias no próprio edifício. Se vamos lá com uhum. placas de, de, de outro tipo de materiais, vamos ter que fazer aqui cortes. Bem, temos tendência a criar pontes térmicas. Okay? Isto é uma, um dos pontos, uma, algo que se pretende sempre evitar neste tipo de, de isolamentos é criar pontes térmicas, que é haver uma descontinuidade no, no isolamento. Ou seja, aqui no, no mercado, sempre Calando Rocha, uh, não ia ser tão produtivo, ia ter que estar a fazer os cortes. Exatamente, iria sempre ter ali zonas de... Quando temos este tipo de reentrâncias, teríamos tá, ali algum, mais dificuldade em conseguir um, uhum. um isolamento contínuo. É que, por exemplo, até para um profissional, a uh, nível de ser mais produtivo e até compensar, este uhum. chegar a ser muito mais rápido do que estar a fazer depois trabalho Calando de Rocha. e depois evita a questão dos cortes, de andar ali com, com medições e tudo isso. Isto, no fundo, para vos mostrar aqui numa situação em que temos aqui, aqui fizemos em, em liso, mas numa situação em que temos aqui um, um, uma reentrância. voltar outra vez a agitar. E chegamos aqui. Só que para quem está a ver, pode colocar as suas questões, estão à vontade para nós também respondermos aqui em direto. Este conceito, até para profissionais, é uma grande mais-valia. Do que eu vejo, ou seja, zonas, tudo que seja zonas mais difíceis, a espuma consegue entrar então. Exatamente, fundo, faz toda essa proteção de fazer todo este, todo este preenchimento. E atenção, estamos aqui a aplicar uma camada, depois poderemos sempre aplicar uma segunda camada, ok? Um... Quanto tempo é que fica a secar, mais ou menos, a camada? Se, quiser, se quisermos aplicar uma segunda camada, e por exemplo aqui, como temos que preencher uma, uma, uma, uma espessura maior, convém aplicar depois uma segunda camada. E normalmente convém esperar ali uma volta de uns 30 minutos entre, entre uma primeira e uma, e uma segunda, e uma segunda aplicação. Nós, por acaso, já, já tínhamos aqui uma, uma camada? Aqui, Sim, podemos... agora para se para, para, para ver... Uhum. Só para ter aqui uma noção, se calhar. Para se ver abrir. como é que... Como é que é a embalagem? Que faz este efeito aqui esponja. Isto, o objetivo é mesmo isto? Exatamente. É. Aqui Qual é que é aqui essa mais-valia para fazer este, este efeito? No fundo, aqui, por exemplo, aplicamos duas de mão. Isto foi aplicado já há um, alguns dias. Uh, aplicou-se uma primeira de mão, depois aplicou-se uma segunda. E uh, isto é o aspecto como ele, como ele, como ele fica depois de, de, estar, uh, de, estar, de estar seco em que, em que vocês veem que ela é completamente esponjosa. Uhum. Pá, isto no fundo, tem a ver com uh, o facto de ela ser esponjosa, tem a ver com estas características de isolamento térmico e isolamento acústico. este efeito esponja, não sei se conseguem perceber. Isto, atenção, para, para quem conhece a espuma tradicional, as espumas tradicionais não fazem nada disto. Uma espuma tradicional é, é mais rígida, é rígida. E o porquê, porquê é que isto faz este, este efeito e Pá, não fica fundo, estático? Ela, ela, Pronto, lá está, a formulação é, é diferente, tá, tem precisamente este efeito, que é, que é o que lhe dá as tais características de isolamento térmico e isolamento acústico, e na parte acústica isto é importante, a questão, uhum. não, aliás, nós conhecemos, dos, na parte dos materiais acústicos, tem sempre aquela componente esponjoso, tal como este. É, não estamos só a falar de isolamento térmico, às vezes a gente está a falar do isolamento térmico, mas há também aqui a componente acústica que, que é bastante uhum. relevante na, neste produto. E este efeito irregular, isto é normal, certo? Todo este efeito... Sim, este, este assim, efeito fundo, fundo fica. Isto, isto no fundo, olha, depois de fazer este tipo de aplicações, isto depois pode ser se, sempre. Há aqui várias situações. Se for uma zona tipo um. Imaginem, dentro de um uns arrumos, e que podemos deixar ficar assim ou podemos depois pode depois ser revestido com com algo por por, por cima para lhe dar um acabamento um acabamento, acabamento. sótão para ter para uma casa ok? e este depois também dá um... para fazer os acertos às vezes alguns espaço também, fazer o também corte se pode, também se pode acertar com fazer, depois depois acertar, o, curta, fazer o, curtando, o acabamento com, com o instrumento cortante consegue se cortar a, a, o excesso para, para, para regularizar uhum. hum, se calhar, recapitulando as, é as regras uh, as regras corretas da aplicação da aplicação e até podemos uhum. utilizar e, e fazemos aqui. É, borrifar com água, por exemplo, olha, aqui nem, nem, sequer, nem sequer borrifar, mas uh, a questão de aplicar um pouco de água, okay. vamos fazer aqui neste. Esta questão aqui do, dos tubos também não, não é inocente, no fundo a questão dos, dos tubos são situações que podemos ter em casa, até tubos de água às vezes, escoamentos em que às vezes faz barulho, Bem, o facto de pormos isto também ajuda a insonorizar a, a, okay. a parte do. também protege no fundo. Exatamente, porque fica ali, fica ali tapado para não haver para é tanto excesso ruído. Pegamos na espuma sempre a questão do, do agitar. E depois, conforme o leque que só Conforme o leque que queremos, pomos um pouco mais distante, isto normalmente faz ali à volta de uns. uns um leque sexo, tipo, aqui é o leque consegue-se a tipo de canalização e aqui é como se tivesse uma torneira, algo extrair, ou seja, é como Sim, se depois pudesse exemplo, fazer aqui essa montagem. Podemos deixar, imagino que temos uma canalização, queremos ter aqui acesso à, à, à torneira, podemos fazer a, a, o isolamento de toda esta parte aqui e deixamos esta parte de fora. Isto em termos de, de aplicação. Ah, estava só a falar das, das regras corretas. Eu, Sim, eu, já normalmente agora fazemos devo, o aplicar, Acho eu, que é interessante. Ao aplicar, devo aplicar um máximo mais ou menos de... Entre 1 entre um a 2 centímetros, 2 centímetros e meio em, em fresco. Ele depois vai, se se vir aqui, ele depois vai expandir. Ele expande mais ou menos para o dobro. Ou seja, se eu aplicar mais ou menos 1 um centímetro, ele depois vai uhum. passar para 2, depois de expandir. Okay? E eu devo aplicar, também não devo aplicar muito mais do que 2, 2 centímetros e meio de cada vez. Lá está, se quiser uma segunda vez depois faço passado meia hora ou seja, se for, a segunda vez se for só uma aplicação podemos dar mais se só uma aplicação ou convém sempre as duas aplicações não pode ser só uma posso precisar só, só posso querer só aplica, fazer uma aplicação e, mas convém é que não faça mais do que um, um, entre um a dois centímetros e meio e normalmente até o que se refere é não mais do que três passagens no máximo três passagens imaginem eu pego aqui aplico... Posso aplicar a segunda vez? Se quiser ainda posso uma terceira, mas não mais do que isso, ok? Se quiser posso voltar aqui atrás, mas também não é estar a passar a luz. Não é que estamos a passar constantemente. É exatamente. Não é voltar outra vez a passar mais com a três, rapidez, quatro vezes. Não. É... E conseguimos então tapar tudo o que é as zonas mais complicadas que era com de rocha e coisas exatamente. assim. No fundo conseguimos, aqui conseguimos os tubos começam a ficar tapados e depois damos uma, uma segunda para soltar mais. E damos também essa essa proteção. <risos> Como no fundo aqui temos os tubos salientes, precisamos depois de dar um pouco mais de espessura e aplicamos depois uma segunda vez. Ok. Tem então, só aqui uma, uma questão. Importante, antes que me esqueçam, na, uhum. na segunda vez, borrifar outra vez com água. Imagina que já passou meia hora, quando eu digo meia hora, pode passar mais. Atenção, no mínimo é que convém deixar é meia hora. É essencial se não borrifarmos? Não é essencial. Num, um, por exemplo, aqui não borrifamos e pá, está uma estrutura semelhante. Mas o, o facto de borrifarmos faz com que ela ajuda à expansão okay. e ajuda também a ganhar mais consistência, ok? Mas, portanto, ao aplicar a segunda de mão, depois aplicamos a água outra vez, por cima da, da espuma que lá está, e aplicamos a, a, a segunda de mão. Aqui, então, uh, queria saber se a espuma normal pode ser aplicada no exterior e se é resistente à água. Espuma normal. A uh, espuma normal pode ser aplicada no exterior, ela é resistente à água no sentido de não, um, não é afetado pela água, mas, atenção, não confundir isso com um produto de imprimibilização. Eu não consigo aplicar uma espuma normal, nem uma normal nem esta, e ela resiste à água. A água cai aqui e não, a, não ataca a espuma, mas, não, mas com isto não podemos dizer que, que, que temos isto impermeabilizado e que a água nunca pode passar. São coisas diferentes. Okay. O conceito de impermeabilização. Você pode apanhar ou com água, mas o não fica totalmente. A água pode com cair, que permissão. não a destrói, mas não tem não, não se pode dizer que seja um produto que Não de usar como um produto para proteger como uma impermeabilização. É. Sendo que no, quando aplicamos uma espuma, seja esta ou seja outra, em exterior, tem sempre que ser protegido dos raios ultravioleta portanto tem sempre que ser ou pintado, pode ser, pode ser pintado, uma, uma tinta normal é suficiente uhum. para proteger. Que depois nós temos uma gama vasta com várias espumas. Exatamente, inclusive e, e, e, em termos de, de produtos de proteção até existem produtos impermeabilizantes. nós temos uma gama que é o HidroBlock, o HidroBlock Wet, em que, em que pode ser aplicado nisto e aí sim já faz uma impermeabilização uhum. em que aplicamos um, um produto que o pinta, proteja dos ultravioletas e ao mesmo tempo impermeabiliza e assim já não, já não entra água. Aqui, a nível de, de espessura, uh, isto tem a ver, por exemplo, com a zona do país, podemos ter espessuras diferentes, com a zona que faça mais frio, mais Sim, calor, exatamente. isso também é ajustável? essa, essa, essa questão é importante. O, um, portanto, o, esta, esta espuma tem uma, uma resistência térmica que é de 0,036 uh, watts por, uh, por metro e por grau Kelvin. Uh, no fundo isto é, uma, é, uma, é uma, uma resistência térmica que é semelhante, por exemplo, a uma de rocha ou tradicional ou EPS tradicional depois, nós com, com, consoante uh, as diferenças de temperatura que são expectáveis que existem, isto é que varia ao longo do país conforme as diferenças de temperatura que possamos ter, é que podemos precisar de mais espessura ou menos espessura Exemplo, okay. aqui estamos em Lisboa, são, normalmente a espessura que se recomenda anda ali entre os 2 e os 4 cm de espessura. Okay. Quando vamos ali para a Minha Terra, mais para a zona norte, já.. Mais no norte do país já acaba por ser um bocadinho mais frio. Já é preciso, já é preciso um bocadinho mais de espessura, já são 4 a 6, a 6 cm. Bem, depois em situações mais extremas, se formos tipo, para a Serra da Estrela, o quê? Aí já estamos a falar normalmente em 8 cm. Okay. E que temos é fácil fazer isto, com isso. precisamos é, isso fazer isso. ver porque rapidamente, mais um isso. Um bocado e, e, porque rapidamente isto vai expandir e vai fazer esses centímetros. Exatamente, nós no fundo aqui, como aqui, aqui há, há pouco aplicamos, um, já temos aqui sei lá dois, três centímetros, talvez, se aplicamos mais ou menos um centímetro e meio, Não, quando fizemos a primeira aplicação, aplicamos uhum. para um centímetro e meio, entretanto ele já cresceu para o dobro. Acho que cresce mais Sim, mais nota-se logo bom. aqui uma grande diferença. Uhum. Aqui algo depois uhum. fundamental, que acho que é importante também passarmos agora a parte da limpeza, acho uhum. que também é importante. Vou fazer pronto, aqui uma breve explicação, já percebemos aqui a ponta temos é, a que limpar. A questão da ponta é importante no fundo antes que ele, que ele seque, de, que, é, que é fácil, a gente aplica isto e ele sai logo, imediato. E se, se por acaso uh, alguém ao, ao projetar sujar é, suja, outros pronto. espaços? Imagina... Que, por exemplo? Já. Há vontade. Bom, apliquei aqui e não era, não era ali que eu queria aplicar. Uh, numa fase inicial em que isto ainda está fresco, eu até consigo fazer isto facilmente. Chego aqui. Ok. Ele sai diretamente. ele limpa bem. Com o mesmo que até, até na a roupa, pistola, Até na roupa e tudo. Pode utilizar. fresco, consegue-se... Comem é sempre evitar, mas, mas consegue-se... fresco consegue-se. Depois de seco, é que já é diferente. Atenção. Quando quando observar de depois de seco, existem uns produtos próprios, uns limpadores de espuma seca, que, que no fundo são uns produtos tipo em pasta, que se aplica em cima da... Aplica-se em cima da espuma e eles uhum. vão atacando a espuma lentamente e, e depois acaba por se conseguir raspar. E já consegue? Okay. Porque, sim. sim, porque eu reparei que ela acaba por fazer aquele efeito de cola e agarra, Esse é ser mais complicado às vezes ficar de uma sim. roupa e tudo. é depois de seco é sempre mais, mais complicado, mesmo nas mãos, às vezes quando, quando fica nas mãos, porque fica sempre aquele esfarelado que, uhum. que claro, é, vai mais a, a sair. Okay. Limpeza então? Portanto, isto em termos de, de, de limpeza da espuma quando cai fora ou quando em fresco ou em seco. E depois temos a parte da limpeza da, da pistola propriamente dita. Em que basicamente, imagino que agora não vamos utilizar isto tão, tão cedo. Bom, o que é que se faz? Temos que, que retirar, normalmente, sempre fechar. Fechamos. Rodar sempre a lata. Retiramos. retiramos Convém ter o cuidado de limpar aqui também no bico para, para que não seque aqui. Portanto, o que é que fazemos? Fazemos isto. Pode mostrar. Basicamente é, é muito fácil, detalhe aqui um bocadito de solvente. E ele limpa logo de imediato. Aqui, aqui é semelhante às as tradicionais. Não sei é se conhece. conseguem ver. Isto é feito. e pronto. E faz logo a limpeza total. Temos também total aqui, lata. aqui é semelhante, como se fosse aquele bocal. Também chegamos aqui, tem, convém limparmos isto. E não fica limpa. nada no, no cano? Aí temos que também que limpar, mas aí já se limpa enroscando isto. Às vezes, se, se o bico se, se sujar, também se pode aplicar aqui no bico para manter a, espuma, a pistola limpa. E temos que limpar aqui. O que é que se faz? Portanto, este, o, o limpador tem este, este aplicador para poder aplicar como estivemos a fazer agora, ou pego nisto e enrosco aqui. Ok, tem o mesmo encaixe como é. da espuma. Exatamente. Fazemos, vou dar, um vou encaixe, dar sempre a lata. Encaixe, está fechado, abrimos e desperdiçamos, deitamos, vai, vai ainda sair um bocadinho de espuma e daqui um bocado já só sai solvente. Portanto, é isso que não conseguem ver, mas basicamente agora já.. Vamos mostrar. É, já, já só sai solvente. Portanto, e, e no fundo, com isto fazemos a limpeza do, do que está dentro da pistola e pronto, e a pistola está pronta para para usar uma próxima vez espetacular Conseguimos fazer aqui um pequeno resumo de de toda esta aplicação as grandes mais valias sim pronto em termos em termos de resumo pronto é perceber bem para que para que para que serve a espuma portanto no fundo estamos a falar não de uma espuma de enchimento mas sim de uma espuma de isolamento térmico e isolamento acústico ok isso é fundamental ok em termos de onde é que deve ser aplicado, estamos a falar de aplicações pelo interior, sempre pelo interior, e em espaços, tipicamente exemplos de onde isto é utilizado. Lá está, os sótãos, uma aplicação num sótão, que normalmente são, às vezes até são acréscimos que se, que se fazem numa casa, o isolamento não é tão bom, fazemos a aplicação no, no sótão, seja na parede, seja nos tetos, uhum. ok? Às vezes umas zonas de, de, de acesso mais difícil, alguém que precisamos fazer um isolamento, isto é fácil de aplicar. Uma parte importante, às vezes podemos ter num, num teto, temos umas zonas metálicas ou umas zonas que têm tendência a criar condensação. Isto acontece muito. Temos uma casa que está mais ou menos aquecida, há uma zona mais fria, onde a água em contacto com a zona fria condensa, uhum. fica, fica sim, líquido sim, sim. e depois está ali até a pingar, às vezes, a, a molhar aquela zona. Com isto, nós aplicamos isto nessa, nessa zona... E deixa de haver condensação. Porquê? Porque deixamos de ter aquela diferença de temperatura. Isso é muito e, usado para... E chega? Chega a utilizar este... Chega-se completamente. Aqui, a partir do momento em que pôrmos aqui a espuma, deixa de haver aquela diferença de temperatura e já a condensação já não está aqui nesta zona. Garantidamente. Mas tudo que seja rachas assim mais estreitas e tudo, nunca é este material que utilizamos. Estamos a falar que é de fissuras, tipo. Por exemplo, fissuras, por exemplo. Sim, pronto. Aí já há, há outro tipo de produtos, pode também, se, tiver, se a fissura tiver for suficiente para se conseguir aplicar o produto, se, até se consegue uhum. utilizar, utilizar este tipo de produto. Depende um bocadinho aí da fissura, depois também há outro tipo de produtos, outro tipo de selantes. Se formos coisas mais, mais fininhas, em que, em que se utiliza outro tipo de produtos, ou estamos a falar já de outro tipo de selantes. Ok, okay? Muito bem, muito bem. Então aqui também a grande mais-valia é até pelo. é o não ser nocivo também acho que isso é importante Sim. a nível de segurança pois a questão que isto tem de, de, de inovador é conseguirmos fazer uma espuma projetável sem a questão do MDI sem a questão do, do, do nocivo ou seja, poder ser utilizado por, seja pelo particular seja pelo profissional, profissional seja pelo prof, um, um, um, um profissional que vai, que vai fazer uma, uma reabilitação pode utilizar isto é importante também explicar uma coisa imagino que um profissional vai e vai fazer uh, uh, o isolamento térmico da parede e vai utilizar a sala de rocha Okay. e utiliza, até uma parede lisa, aplica ali os sistemas tradicionais. Isto funciona como, como um complemento para esses sistemas. Porque, uhum. porque há sempre as zonas de uniões e aqui é que, que, que depois, para evitar as tais pontes térmicas, pois. que se consegue aplicar este produto nessa, nessas zonas à volta. Portanto, isto acaba por ser um complemento também aos sistemas de, de isolamento tradicionais. Que é também a grande mais-valia o dar para essas zonas difíceis, no fundo. Exatamente, sim. O facto de conseguirmos fazer o tal preenchimento da zonas, zonas com gás, de larges, As de grandes mais-valias deste produto, então, acaba por ser para zonas difíceis, o isolamento térmico e acústico hum. e também não ser nocivo. São aqui os, eh, os grandes três sim. pontos fundamentais. Sim, diria que sim. Dar, ah, Penso que temos aqui só mais uma questão. a questão lá, lá, lá da, da de, por exemplo da, da próxima para a normal já essa já, já respondemos uhum. aqui a normal, para o exterior não há outras coisas próprias ou seja não é resistente uh, pode a... ficar no exterior não dá para tem que se, e tem que ser protegida do sol o importante é que não fique exposta ao sol os poliurtanos uhum. em geral este tipo de ao sol depois vão se vão -se degradando com as ultravioletas uhum. é. É... ok penso que o que é que acha, Pedro? Tudo ok? Mais alguma dica? Quer dar não, aqui, principalmente, penso. para a parte profissional, não sei se quer dar alguma dica. Pronto, isto, isto, no fundo, para um profissional, qual é a grande vantagem? É conseguirmos... Eh, Boa, Pedro, isso. Conseguirmos ter... Eh, uhum. os, aqueles profissionais que utilizam o sistema de, com os bidões de 200 litros, com equipamento próprio... Sim. Tem o, seu, tem, tem, tem o seu espaço, mas não havia solução para o, para, o, para o profissional de remodelação, que vai fazer uma remodelação numa casa, não tinha solução de fazer um isolamento térmico e acústico com este tipo de produtos. E com isto consegue, consegue-se fazer de uma forma assim. Uma coisa que não, não questionei, por exemplo, uma embalagem destas dá para, mais ou menos para quando? Por exemplo, para, para. um sótão, o que é que nós temos que ter? Acho que também é importante até a nível profissional. Claro. Um, isto, isto, se, se eu aplicar... Um, se eu aplicar mais ou menos aqueles tais entre um a dois centímetros aos os tais dois centímetros e uhum. meio, portanto uma camada uma tal, tal uma camada eu consigo mais ou menos fazer um metro quadrado aquilo corretamente é, é um metro quadrado dá lhe a tal de espessura de, que depois de, de, de expandido aquilo vai ali aos dois, dois e tal centímetros uhum. de, de espessura é, e portanto cada embalagem faz mais ou menos isso claro, depende, depende um bocadito da... da da espessura que aplicamos não fundo. Ok. okay. Que temos aqui uma questão. Como é que é em direto? Serve para casas modulares? Esta questão é, é importante. A questão das casas modulares, também é uma área que ultimamente tem, tem disparado a quantidade Sim, mercado de casas que modulares, tem, tem o tipo de casas modulares já não é, nem sequer é só aquelas casas de madeira que havia antigamente, agora há é uma série de, de soluções. É uma aplicação típica de, nas casas modulares para fazer, para fazer essa. É possível então. Perfeitamente, perfeitamente. Muito bem. É. Eu penso que temos já aqui outra. Agora temos aqui mais umas questões. Então, se agora quiser fazer a manutenção daquela tubagem, como retirar a espuma? Hum. Brothers, se, precisar, se precisar de retirar, consegue-se, tem que-se de alguma forma cortar. Vamos ter que, é, que é, a. Okay. É, é, Tem que mesmo digamos, raspar. Com o X-ato consegue-se consegue -se pegar aqui no x basta ah, ela ela ela é mole Se eu chegar aqui com o X-ato, eu consigo cortá-la. Isto okay? até. Um, podemos fazer sim, mas Sim, sim. É fácil Eu consigo. Corta e faço. Consigo chegar aqui, corta e, e, e, e já tenho acesso à, à canalização. Depois, como é que refaço? Volto outra vez a aplicar. Isso um é problema. É só o. Exato, a escalar, borrifar antes borrifar e a, e, e Pode-se fazer essa renovação também. Exatamente, e pode fazer às vezes que for, que for necessário. Uhum. Claro que convém que seja zonas onde só se mexe esporadicamente, claro. Muito bem. <coughs> Temos aqui mais uma. Então, tenho um apartamento junto à praia. Qual o melhor isolamento interior para colocar na parede para evitar a entrada de umidade e frio? Hum. Junto à praia, é complicado, não? Junto à praia, no fundo, temos mais, mais diferenças de temperatura e temos também a questão da, das umidades. Eh, no fundo, eh, este tipo de isolamento funciona, assim, atenção, como funcionam os outros que, que falávamos, as lã de rochas e, e, e por aí fora. Este aqui, como eu vos digo, é, um, é, uma, é uma alternativa a esses, mas, mas aí pode ser utilizado qualquer um destes isolamentos. Além, não esquecer, existem sempre os isolamentos pelo lado exterior também, nos casos em que seja aplicável. aplicavam. Ok, também temos, temos outra, outra gama também. Sim, existe outro, outro, tipo, outro tipo de produtos. E temos aqui mais uma. Uh, Pode-se espalhar o produto alisando? É possível fazer o acabamento liso? Uh, não se consegue fazer completamente liso. Não Muito obrigado. Que eu... As questões estão todas a aparecer agora de momento, aqui nesta <risos> parte final. Muito obrigado por estarem a participar. Continuem, coloquem as vossas questões, porque se não respondemos também agora em direto, vamos responder posteriormente. No fundo, eu, se quiser deixar um cabelo, isto fica sempre com algumas irregularidades, ok? Estas irregularidades ficam aqui. Se uhum. eu quiser deixar um cabelo mais liso, eu posso sempre, é sempre, cortá-lo, no fundo, fazer aqui um acerto. Tem que deixar secar e fazer... Exatamente, um... depois de seco, fazer-lhe aqui um corte, não é na altura, em é fresco. Agora em fresco, se eu tentar mexer, ele ainda, está, neste, neste, ainda não secou, ok? Aqui, Sim. aqui consigo do em que está seco, eu consigo, eu posso cortá-lo facilmente. Uhum. Então, depois é fácil, é só deixar secar é Deixar secar e fazer, fazer-lhe o acerto Conforme, conforme fazer, então, quer retirar aqui o, o, os excessos Espetacular Ok Se as espumas uh, são atacadas pelos UVs uh, Que isolante podemos utilizar para, para pintar? Para proteger. para proteger É como vos digo, no fundo na, Para proteger esta, estas espumas elas são, um, elas são As tintas agarram Sem problema, uma tinta acrílica Qualquer uhum. agarra se além de proteger dos ultravioletas nós queremos ter aqui um efeito de imprimibilização que a água não passe que nos interessa, para além de, eu também não quero que a água passe é, com uma tinta não, uma tinta não é um produto de imprimibilização é, existe um, um produto que temos é, que temos na gama que é na gama Hydroblock de, de, de imprimibilização que é um Hydroblock wet que, que está pensado precisamente para isso aplica-se aplica aqui em cima da, da, da espuma e a é, e, fa, e aí sim faz a imprimibilização e aliás esse produto é usado também até para imprimibilização de coberturas, de edifícios e pode ser usado para pintar, para pintar entre aspas, no fundo para, uhum. para, para aplicar aqui uma camada sobre, sobre a espuma okay? Espetacular. já agora uma coisa que, que há pouco não referi que é Legal. este tipo de espumas em que materiais é que, é que agarra, uma pessoa pode pensar pá, eu de repente tenho lá, tenho aquilo em botão ou tenho aquilo que já uma parede pintada que é que, o, onde é que isto agarra Uhum. os poliortanos agarram praticamente em todo tipo de materiais okay? não, não há okay, aqui não, grandes não, não limitações, muito. cuidados que é preciso ter limpar antes, aqui não limpamos que estava, que estava, estava limpo okay, sim, mas é limpar antes o limpar antes eh, é limpar mas também não é preciso sabe, se houver ali uma sujidade qualquer que está encardida completamente agarrada, que está, que está presa que não, que não sai, uhum. é, aplicamos por cima que não tem problema nenhum Sem problema. Okay? desde que esteja bem agarrada o perigo é sempre partículas que partículas estejam soltas e a gente aplica em cima de algo que depois está solto e isso sai, e aí já temos um problema okay, já é diferente, claro pronto, limpar sempre bem o espaço lubrificar e, e aplica exatamente, e aplicar e agarra praticamente em tudo que é material, seja metal seja botão, seja madeira o que for, pá, ele acaba por agarrar praticamente todo tipo Muito de materiais. mais uma questão, então, tenho um roupeiro onde tenho umidade, posso usar este produto? pode, se a umidade mal este... lá ver a umidade é um bocadinho diferente E ele tem que tentar perceber onde é que vem a umidade Se a umidade tiver a de Trás de, do exterior uhum. pá, Aplicamos este produto mas a umidade vai continuar A entrar okay? Portanto isto não, não lhe faz uma imprimibilização da, Dessa zona é, okay. perceber. Se for a questão da condensação Porque às vezes acontece os roupeiros nos quartos Temos a questão da respiração Das casas de banho E a umidade no ar E às vezes condensa precisamente em roupeiros por causa das tais questões das pontes térmicas sim, sim, sim, temos sim. zonas, às vezes assim junto aos cantos da, da, do, do quarto ou dentro dos roupeiros onde as temperaturas são mais baixas e aí há a condensação e depois começa a formar-se os okay. e por aí fora, aí sim isto resolve okay. porque evita essa, essa diferença de temperatura Ok, espetacular, acho que não temos mais questões Pedro, ok muito obrigado eu te obrigado agradeço vindo. obrigado por esta apresentação, espetacular obrigado, André. acho que as pessoas ficaram muito mais lucidadas de tudo o que é espuma projetável a vossa muito parte, obrigado. muito obrigado por por acompanhar. Continua a acompanhar no Facebook e Instagram do Vamerlan Portugal. Nós vamos continuar com estes dias dos profissionais. Por isso, junte-se a nós. Muito obrigado. Já a seguir, dicas para uma casa, uma Smart House.